fala galerinha do youtube quem está falando aqui é Samuel que é o fórum s4 eu estarei ensinando aqui ó como se baixar o vídeo vai ser bem rápido mesmo ó se você quiser baixar o minecraft baixa aqui ó ó TL, você pesquisa lá TL. <risos> desse jeitinho aqui ó aí você vê aqui ó download tl você clica aqui e você é direcionado para essa você vai instalar, vai tudo certinho. Aí você já vai logo para cá, ó, pra essa página. Aí vai. Ó, você baixa essa versão aqui, ó. Forge 1.12.2. Mas não já entra não no jogo. Deixa aqui minimização e vem aqui, bota aqui. Ó agora você vem aqui a pesquisa decocraft decocraft decocraft decocraft aí você vem nesse primeiro aqui ó é bem simples e fácil você vem aqui ó clica download mas não só tem isso download mas você, você clica aqui para fazer o download e depois você clica aqui ó relations você vem dessa aqui ó clica aqui ó pt r lib aí você faz o download desse também aí você fez o download você vem aqui ó você abre essa pasta aqui ó clique em download vai aparecer aqui mas se deixa em tela pequena você vem aqui ó, arrasta ele pra cá ó, e joga ele aqui ele é o PTR -lib. aí você vem e clica com o botão direito aqui ó e, abre, e você clica aqui ó abrir local do arquivo você vem e procura passar mods essa aqui foi o que criei Quando, se, se você quiser criar você clica com o botão direito clica hum. nesse novo aqui é e vem clica em mods aí você vem para esse antivírus negócios, notificação aqui de lua. você vem arrasa para quem joga aqui ó aí você vai conseguir ter os mods então é só isso galera que eu queria ensinar pra vocês uma coisa bem simples e fácil fui